Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, e eu tenho recebido muitas perguntas sobre como ter calma ao longo do dia ou como não se engatar com tantas notícias negativas né, e não estimular o nosso estresse. E a minha sugestão é que você pause pelo menos de três a quatro, às vezes cinco vezes ao dia. E o que, que você faz? Respira. Como? Nos outros vídeos eu já te contei, mas aqui eu vou te convidar para simplesmente pausar, respirar por alguns minutos, aonde você vai observar a sua respiração e, se necessário, você inclusive vai poder contar a respiração. Para quê? Para que a gente possa trazer toda a atenção para né? Este processo interno que acontece dentro da gente, que só trazendo atenção para a respiração, aos poucos a gente vai se acalmando. Tá tudo certo, a sua mente vai distrair, você vai notar, você vai reorientar a atenção para a respiração, porque este é o nosso ciclo e este é o processo. Você também vai se sentar numa postura adequada, eu já falei também sobre qual a postura ideal, e aí sim, a partir de hoje, eu vou te convidar a fazer um uma prática um pouquinho mais longa. A gente vai ficar alguns minutos a mais para que você possa se desafiar e começar efetivamente a treinar o seu cérebro para ter mais atenção, para ter mais tranquilidade, mais foco, para começar a regular cada vez mais as suas emoções. E lá no futuro, né ou até mesmo um futuro próximo, tudo depende bem uh, do quanto você está inserindo essas micropráticas no seu dia-a-dia, -dia, você possa ter um bem-estar ainda maior. Tá bom? Vamos lá? A gente vai fazer uma prática hoje de atenção plena um pouquinho mais longa. Olá! Então vamos para a nossa prática. Permita-se pausar por alguns minutos, encontre um espaço, um lugar onde você pode se oferecer de presente essa pausa para cultivar o seu bem-estar, a sua calma interna, o seu foco e a sua atenção no momento presente estão trazendo toda a consciência para a respiração que acontece no seu corpo. Apenas observe. O ar que entra pela narina, que passa pela garganta, que se espalha no seu corpo como um todo. Inspire e expire tranquilamente. trazendo toda a consciência e fazendo três respirações, a partir de agora, bem profundas. E eu vou te convidar hoje para você contar as suas respirações. E ao inspirar, você conta um. Expirar. 2 Inspiro 3 Expiro 4 Inspiro 5 Expiro 6 Inspiro 7 Expiro 8 Inspiro 9 E expiro 10 Agora conte sozinho, sozinha. E eu vou ficar em silêncio por um minuto. E toda vez que a sua contagem se perder, tá tudo bem. Você volta ao um. E trazendo de volta a atenção para o momento presente. Essa é uma prática que você pode continuar se desejar. Porque ela pode trazer a ampliação da sua atenção. Cada vez que você a pratica, ela amplia o nosso foco. Tenha um bom dia e até a próxima. E como foi? Simples, né?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 Eu sou a Lígia Costa e a gente se encontra.